Imposição das mãos, magnetização curativa, passes magnéticos, adaptado de passes e radiações, métodos espíritas de cura, Edgar Armondi, editor Aliança. Passes materiais ou magnéticos são os aplicados pelos operadores encarnados, que a isso se dedicam. Consistem na transmissão pelas mãos ou pelo sopro de fluido animal do corpo físico do operador para o do doente sendo a maior parte das moléstias desequilíbrios do ritmo normal das correntes vitais do organismo. Os passes materiais tendem a normalizar esse ritmo ou despertar as energias dormentes, recolocando-as em circulação. Podem ser aplicados por qualquer pessoa e até mesmo por materialistas, desde que possuam conhecimentos necessários e capacidade de doar fluidos obedecem a uma técnica determinada e, feitos empiricamente por pessoa ignorante, tornam-se prejudiciais, produzindo perturbações de várias naturezas. Assim como sucede com toda a terapêutica natural, os resultados do tratamento quase nunca são imediatos. Muitas vezes só aparecem após prolongadas aplicações e perseverante esforço, antecedidas por crises mais ou menos intensas e quase sempre de aspectos imprevisíveis. Nessa exposição, os passes se aplicam nas ajudas materiais, durante as quais, em muitos casos, os médiuns sem perceber, doam também ectoplasma. Passes espirituais são os realizados pelos espíritos desencarnados, através de médiuns ou diretamente sobre o perispírito dos enfermos. O que se transfere para o necessitado não são fluidos animais de encarnados, mas outros mais finos e mais puros do próprio espírito operante, ou dos planos invisíveis captados no momento. Note-se que nos passes espirituais, o espírito transmite uma combinação de fluidos, inclusive emanações de sua própria aura e o poderoso influxo de sua mente, elementos estes que, quando o espírito é de elevada categoria, possui grande poder curativo, muito diferente e muito melhor que o que possui o magnetizador encarnado.